Aeroporto Ben Gurion, aeroporto aqui de Tel Aviv, Israel, lindo, magnífico, moderno, uma arquitetura magnífica, olha a fonte, lindo gente, duty free para turma que gosta das comprinhas.